Fala player beleza Will aqui você está no canal City Games e player é hoje eu vou trazer para vocês as primeiras impressões do PlayStation 5 depois do anúncio que foi feito há quase dois meses ou três meses depois do anúncio do, do dia do lançamento eu consegui comprar o meu console na pré-venda chegou na sexta-feira e eu estou há dois dias com ele e a ideia é que eu passar para vocês as primeiras impressões do console, tanto né, dele fisicamente, falando da interface, a usabilidade, um pouco do controle, enfim, tudo, toda a experiência que eu tive com ele nesses dois dias. tá é, Eu não joguei muito, praticamente eu joguei bem pouco, mas a ideia aqui é falar para vocês um pouco sobre é, o Playstation 5. Então aqui, ó já vamos lá e aperte o botão PS e vamos para... Vamos para o vídeo. Uh, player, antes da gente começar, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. É, ative o sininho. Eu, pelo, pelo meu último status aqui, são 985 inscritos. Então, player, vamos ajudar a, a chegar nos mil inscritos aí. O canal vem, vem tendo, graças a vocês, uma performance bacana, muitos comentários. A gente vem trocando bastante ideia. Então, muito obrigado aí a você que vem assistindo, acompanhando o trabalho da gente. Então... Então, Player, eu fiz uma colinha aqui, eu sempre faço, até porque minha memória é bem curta. Então, vamos lá. Uh, primeira coisa, Player, eu queria falar do design, né, do Playstation 5 físico. Ele tá aqui do meu lado, eu não vou pegar porque ele tá ligado. Mas, é, cara, ele é grande. E eu vou falar para você. se você... Vou colocar o console na sala, que é, geralmente, que todo mundo faz... Cara, você vai arrumar uma confusão com a tua esposa, com a tua mãe. Se você tiver um quarto, cara, de boa. Se você morar sozinho, de boa. Mas se você morar com alguém, essa pessoa, ela tem um pouco de... Ela gosta de decoração. Apesar do Playstation, ele pode até ser visto como um, um, um item de decoração. Porque ele, ele tem um design muito arrojado. Cara, mas ele é muito grande. Ele não cabe em qualquer lugar. Ele não cabe em qualquer lugar. E eu que às vezes... É, é, transporta né, os consoles da sala para o meu quarto, aqui para o estúdio de gravação. Ele é um trambolho, velho. Ele é grande. Ele é bem grande, trambolho. E outro, né? como que ele está com o suporte fixo, é mais complicado ainda de, de, de ficar levando para lá e para cá. Então, tem que tomar muito cuidado. Apesar, são 4,5 kg as dimensões dele. tá São 4,5 kg que ele tem. É, ele tem, ele deitado, tá? As dimensões dele deitado, ele tem 390 de largura, 104 milímetros, é, 390 mm de largura, 104 milímetros de altura e 260 de profundidade. Ele é muito grande, cara. Assim, só quando você abre mesmo que você vai ficar, é, é muito exagero, assim. Mas enfim, depois que você vê ele desmontado, a gente entende por quê. Então, apesar dele ser grande, dele, ter, dele ser esse, trans, esse trambolho, né? Vamos dizer assim, no bom sentido. Porque ele é bem bonito, pra, pra, pra ser sincero. É, cara, o acabamento dele é... Assim, foi feito realmente... É, é, é impecável o acabamento dele que ele tem, tá? Ele é bonito, ele, ele é robusto. Ele, ele não é um console cheio de toques, não. Ele é bem, ele é bem robusto. <risos> Mas, falando um pouco... Além do espaço, que você vai ter que ter um espaço na sua sala, porque ele não vai caber em qualquer espacinho, tá? Isso é fato. Talvez depois a televisão ele vai ser o artigo maior que você vai ter na sua sala, ali na, no seu rack, enfim, na mesinha. Ah, falando um pouco das conexões, ele tem três USB, duas atrás e uma na frente. As duas atrás são 3.1. Na frente ele tem uma outra entrada USB-C, Tá? Ah, além das entradas de USB, ele tem uma entrada de energia, ele tem um, um, uma entrada para cabo HDMI 2.1 e tem uma entrada de LAN, ele, de internet. Ele não tem cabo óptico, tá? Não é, sei se, se isso é uma tendência do mercado, do pessoal acabar não utilizando mais cabo óptico, indo muito, indo muito mais para o Bluetooth. Talvez faça sentido que diminui o custo também de produção do console. O que, que eu não curti até agora? Tá? Eu não sei se isso é um problema dele... É, vai ser isso definitivo ou não mas o que acontece ele não tem acabou de instalar o delete ali ali, remaster que eu coloquei para instalar é... para carregar o DualSense é só no USB traseiro ele... você consegue utilizar o USB frontal para conectar com, com quando acaba a bateria por exemplo ele conecta mas ele não carrega para carregar é somente o traseiro eu acho isso uma besteira, por quê? Se você tem um fio lá, né, e tem, é um lugar que passa muita gente, cara, o risco de estar conectado lá atrás e ir pro chão se caso alguém tropece, é muito grande, tá? Fora isso, cara, não tem mais nenhum outro detalhe, assim, é, é, para falar sobre isso. É, o pessoal vem reclamando muito da questão do, do carregamento ali, do, a, do aparelho, né, do controle. Agora falando um pouco do DualSense Player, esse cara aqui. É, cara, é... Eu acabei optando pelo Playstation 5, até para vocês saberem, porque eu já tenho o Xbox One X, eu tenho o um Playstation 4 Pro e eu sempre pezo, prezo pela experiência. E quem estava oferecendo realmente uma experiência diferente da geração passada foi o Playstation 5. Tá? Então eu optei por isso, até mesmo porque do Xbox Series X para o One X, do One X para o Series X, apesar de ter um salto tecnológico, Praticamente você não vê uma evolução tão grande assim nos jogos, tá? É necessário é, falando assim. E também não tem nenhum exclusivo da, do, da Microsoft. Eu devo pegar depois o Series X pra gente falar mais a respeito. Mas falando desse cara aqui, ó. Isso aqui, player, é um negócio surreal. Só jogando, só jogando pra vocês terem uma ideia do que, da imersão e experiência que esse controle proporciona. Eu... Eu me arrisco a dizer que, depois do Nintendo Wii, a melhor experiência que eu tive, assim, que realmente me surpreendeu na hora que eu fui jogar, foi o, o, o, o DualSense, mais até do que o Nintendo Switch, tá? Eu tenho o Nintendo Switch, que tem essa funcionalidade da vibração 3D, de acordo com o que está acontecendo no cenário, ele vai brigar, ele vai, ele vai vibrar de, em posições diferentes do controle. Mas isso aqui ele faz com uma maestria, cara, com, com uma delicadeza, assim, que é... é... É inacreditável, só jogando mesmo para saber. Eu não vou me aprofundar muito na questão do controle DualSense, porque eu vou fazer um vídeo só do DualSense, tá? Um vídeo só do DualSense. Eu comprei também o, uh, o fone 3D Pulse, só que o fone ainda não chegou. né? O fone teve um atraso, não sei porquê. Eu devo receber ele só em dezembro. Uh, eu, então, a experiência que eu posso passar para vocês sobre o áudio é sensacional, é bem diferente do, do áudio tradicional da geração passada. Principalmente eu que jogo bastante jogo de FPS, como Call of Duty e outros jogos de FPS, cara, faz diferença, faz muita diferença, tá? Mas enfim, é, eu vou falar depois é, é, em vídeos separados do controle, do DualSense, e também do 3D Pulse, tá? E dos outros acessórios também, do PlayStation 5 a gente vai fazendo aos poucos tem bastante conteúdo agora para a gente fazer então vamos aqui é... vocês viram a música né conforme você passa o, o, o... coloca o cursor em cima do jogo <coughs> tem um som isso é muito bacana uh... primeiro player eu praticamente joguei o que que eu joguei aqui tá para falar alguma coisa para vocês vou falar da interface primeiro mas depois eu falo para vocês o que eu joguei é, para falar um pouco da experiência em gameplay, mas eu quero trazer isso de forma mais, mais, mais, mais aprofundada, vamos dizer assim, tá? Então, aqui falando da interface player, cara, tem bastante coisa bacana. O sistema operacional, vocês viram que ele inicia muito rápido, né? Eu liguei o videogame, apertei o botão PS aqui do DualSense, cara, já apareceu aqui, né? Com todas as informações, diferente do Playstation 4, que ficava carregando, carregando, era muito ruim. Uh, primeira coisa que, o que eu gostei... é e uh, eu vou explicando para vocês tá, o que eu gostei aqui uh, Primeiro o, o, a PS Store A PS Store ela está incorporada dentro do sistema operacional do Playstation 5 Não é mais um aplicativo Porque me cansava você querendo ver promoção Querendo comprar algum jogo co qualquer tipo de coisa Isso aqui não funcionava, ficava carregando eternamente Isso aqui está muito rápido Eu liguei o Playstation já está carregado E eu estou no Wi-Fi tá? Então está muito, muito bacana é, o que você tem aqui dentro da Play Store? Novidade, coleções, assinaturas Se você consegue navegar é, por um, algum tipo de classificação Então, por exemplo, eu quero classificar aqui por uh, gênero Aventura, arcade Ele vai trazer tudo que é aventura e arcade Eu quero classificar por mais vendidos, mais baixados, por exemplo Ele vai trazer tudo que foi mais baixado Então, é, tá bem bacana essa parte aqui de você navegar pelos jogos, quando você clica no jogo, ele abre muito rápido também. Você vê consegue colocar a lista de desejos, seguir, aí você vai ver, receber notificações de vídeos desse, desse game. Cara, tá muito, muito bacana. E as informações do jogo de modo geral, tá? Mas eu gostei muito e tá muito rápido. Vocês estão vendo aqui que eu tô navegando em tempo real com vocês, aí vocês estão acompanhando. Uh, falando um pouco desse menu superior aqui, o que, que vai aparecer aqui, por padrão, geralmente, a PS Store e a, PS, a Playstation Plus, mas, é, tudo que você, todos os aplicativos que você acessar, ele vai aparecer aqui para você, os últimos que você acessou, e vai aparecer aqui como, como se fosse um menu rápido de aplicativos, tá? Então, você apertou, colocou, abriu o Last of Us, que, que acabou de baixar praticamente... Ele já aparece aqui pra mim, tá? É, eu, joguei, é, eu joguei Call of Duty aqui, por exemplo. Ele tá pra baixar na realidade. Eu, o, o, o, esse aqui é da versão de Playstation 4. Aí tem mais horário que eu não joguei ainda. Quando você joga algum, algum game, ele vai aparecer aqui, ó. Por exemplo, ó. Days Gone foi praticamente... Call of Duty e Days Gone foram um os jogos que eu testei. Pra vocês terem uma ideia. É, e aqui no Days Gone tem um Progresso Conquistado. Tá? Quando você coloca no card do game, os troféus e alguns vídeos que a galera vem fazendo. O, por exemplo, o Days Gone tá em 60 FPS, tá rodando liso, liso, liso, carrega super rápido também. Essa experiência, cara, é, é satisfatória, assim, sabe? De você estar ansioso para jogar, você liga o, o game e dá start, pô, tipo, já tá jogando. Isso, é, isso realmente é bacana. Uh, então esse menu superior aqui eu gostei Porque ele tem acesso rápido a todos a, a, É parecido com o, o Playstation 4 Na realidade Eu não mexi muito o Play Ainda estou um pouco confuso, para ser bem sincero Mas eu gostei bastante Outra coisa que eu gostei bastante foi a biblioteca de jogos é, Aqui na biblioteca é, Primeira coisa Vai aparecer sua coleção de, de, Onde tem todos os jogos que você Já adquiriu, ou baixou Ou jogou via CD Então... Tudo que você baixou, né, comprou, é, ou pela PS Plus, por exemplo, vai aparecer aqui. Quando for um jogo que é de CD, ele vai aparecer esse cadeado. Né? Então você tem que colocar o um jogo de CD para poder comprar. Quando é um jogo digital, você coloca aqui e ele já vai aparecer a opção para você. Fazer o download. Esse aqui tem cadeado também, por exemplo. Tomb Raider não. Tomb Raider eu tenho ele. Então você consegue baixar ele aqui. Uh, e Na realidade é uma avaliação. Eu nem tenho. Uma avaliação. Mas todo jogo que você tem, que você comprou. Ele vai aparecer aqui para você baixar. tá vendo? Como o PUBG aqui. Uh, então aí instalado o próprio nome disso. Tudo que está instalado aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem... 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 jogos instalados no HD. E eu vou mostrar para você o quanto que isso já tá consumindo do HD do PlayStation, né? que é um, um problema aí que a galera vem falando bastante. Olha, desses 11 jogos, eu tenho de espaço livre 12 GB. Quase 13. Então, na caixa vem informando que ele tem 825 gigas. De sistema operacional, vai uns um 180, sobra. 667 giga, cara, é muito pouco aqui pra você instalar, então, por exemplo, é... deixa eu, quer ver, ó, Vou colocar os jogos, Vou colocar aqui por tamanho, ó, of us, parte 2, 78, ó, o Call of Duty, Black Ops Cold War, 145, cara, é muita coisa, enfim, mas aí a gente vai ter que administrar, né, até a pronunciar quais são os, os SSDs, né? HDs e SSDs são, estão disponíveis, que servem aí para a gente ficar mais pobre e comprar. Uh, então, aqui a parte de biblioteca eu achei bem bacana. Deixa eu voltar aqui. A uh, parte de biblioteca eu achei bem bacana. E, e aqui já, tem, já também tem a PS Plus direto para você acessar. E lembrando que eu fiz um vídeo né, da, da coleção da PS Plus Collection, ou coleção PS Plus, que já mostra quais são os jogos, aqui os 20 jogos, se você for assinante da PS Plus e adquirir no Playstation 5, você vai ter acesso. Então são esses jogos aí, ó, Monster Hunter, é, The Last Guardian, cara, tem... Todos os jogos aqui são bons, cara, todos. O único que eu, o único que eu joguei foi Unto e Bloodburn e o Days Gone, todo o resto, e o Persona 5, todos os, todo o restante aqui eu já joguei e é muito bom, cara. É legal você... Conseguir ter uma lista aí já de jogos quando você compra um console. A Sony mandou bem nessa. Uh, e vamos lá. Uh, mais uma coisa. Uh, tem um, um, um menu rápido do Playstation 5. Que quando você aperta o botão PS, vai aparecer ali embaixo um menu rápido. Esse menu, cara, ele eu acho que ele foi muito bem incorporado aqui, Tá? É, eu vou navegar aqui, primeiro eu vou, se você apertar o botão opções, esse botão aqui, eu nem sei mais se é botão opções, é, ele vai aparecer uma possibilidade de você editar o que você, quer, o que você quer que apareça nesse menu rápido. Então você pode colocar transmitir, acessibilidade, eu quero tirar o microfone, eu quero colocar. Esses três que você não consegue selecionar, eles já são padrão, né, aqui desse menu rápido. Então, quando você apertar o menu rápido, ele vai aparecer início, ele vai aparecer o seletor, que são os seus jogos ou aplicativos recentes ou que você está jogando. Então, você pode iniciar, jogar ou fechar ele por aqui. Ah, a parte de notificações, cara, é, vocês viram, né? que Na, na hora que eu estava falando com vocês, instalou o The Last of Us. É, ele apareceu a notificação ali. Então, se eu não quiser que apareça esse tipo de coisa, eu venho e desabilito a notificação, Tá? É, caso contrário, você vai ficar recebendo notificação, mensagem, né, convite para participar de pares esse tipo de coisa. O Game Base aqui é praticamente o amigos, né, tudo relacionado aos amigos. Por aqui você cria uma party, você vê quem são os, os seus amigos que estão online ali, é, você tem opções aqui de entrar em cada contato e criar uma party. Se você cria no amigo, você convida para o jogo, manda mensagem, papo, é, bate papo por voz. Eu gostei bastante, essa parte está bem intuitiva. Outra coisa legal que eu gostei são as músicas. Então, se você tem alguma conta no, no Spotify, é, você consegue ver as suas músicas aqui. O legal é que, de acordo com o jogo que você joga, ele já apresenta alguns discos, algumas trilhas sonoras. Olha que bacana. Eu achei isso bem bacana. E aí você escuta enquanto joga. Lembrando que esse é um recurso que também tem no Playstation 4, tá? Não é novidade, mas aqui está de forma muito mais intuitiva. Aqui, a, a parte de transmitir, tá? Então, primeiro começa a jogar para poder transmitir. Uh, a parte de rede, de conexão. Aí tem a, a minha conexão, a Canda Forever. Uh, e você consegue configurar por aqui, tá? Ou desabilitar. por caso. A parte de áudio, que eu acho importantíssimo. O alto-falante do aparelho, do, do controle. É, se você tá falando, se você tem um... um, um um microfone, um headset linkado no controle ele já vai aparecer essa opção aqui de bate-papo por voz, volume das músicas e se tem algum vídeo em segundo plano e qual que é o dispositivo de saída tá? do áudio, isso eu achei bem bacana, esse menu rápido aqui é um dos principais problemas quando você estava jogando no Playstation 4 até hoje eu tenho dificuldade para desabilitar o microfone, coisa que aqui é só você fazer isso desabilitou o microfone lembrando que o microfone também está aqui. Se você está sem headset, se você não fizer isso, tá jogando online, tua voz vai estar tá sendo captada aqui. Então eu já paguei micro, tá, player, é, não desabilitando o microfone e, e saindo tudo por aqui. Deve ter alguma configuração para você fazer para ficar como um padrão desligado, tá? E aqui a parte de acessórios, você consegue configurar o seu controle sem fio ou os acessórios que estão conectados no aparelho, que pode ser o controle, pode ser o, o, o, o fone de, de ouvido 3, o headset 3D pulse Então aqui você pode desligar e você pode ir para a configuração do uh, acessório. Então aqui do, do, do DualSense, intensidade da vibração, intensidade do efeito do gatilho, que é bem bacana. Brilho dos indicadores, que aqui não está aparecendo, mas são... É, nesses vincos aqui, aparecem uma luz indicativa, de acordo com o jogo, aparece uma cor diferente, e enfim, de acordo com a situação, e, e por último aqui, tem o, o teu perfil, né, que você consegue entrar, mudar alguma coisa, uh, e o que mais? Uma coisa que eu não curti, já vou para vocês aqui, o que eu não gostei, cara, o acesso a configurações, tem que subir, Vim aqui em cima, colocar tudo para a direita para acessar a configuração. Eu achei isso bem, é, bem ruim. Eles deveriam ter colocado aqui embaixo como uma segunda opção, né? Aqui para você acessar rapidamente. Porque aqui você tem que... Putz, se está aqui embaixo, tem que subir onde que está para ir em configurações. Configurações você mexe o tempo todo. Ah, outra coisa que eu achei que faltou aqui. Entre... Não sei qual que era a, a, a ordem no Playstation 4, mas tinha o tema, né? Os temas para você configurar. Aqui não tem... Temas, então, galera, é... não tem tema, a Sony não se pronunciou ainda a respeito, mas não tem tema, o, o, o que, a interface que você vai ter, ela vai mudar de acordo com o jogo que você está passando aqui, ó, tá vendo? Cada jogo ele vai ter a tua própria, teu próprio fundo de tela, tua música, é vai aparecer dessa forma aí, então uma crítica aí, não gostei, eu acho que deveria ter a opção de você personalizar não só o um fundo de tela, né, colocar um fundo de tela que você ache bacana, mas também os menus, as cores, cara, tudo isso eu achei meio, meio, meio over, tudo bem, né, a gente tá falando de um console que foi lançado há dois dias e, sem dúvida alguma, virão algumas atualizações aí e o pessoal deve ir soltando essas coisas aos poucos, tá Uh, então, aqui eu coloquei assim, essas configurações é ainda um pouco intuitiva. Uh, ainda tá muito confuso a questão de você fazer transferências é, dos jogos do PlayStation 4 para o PlayStation 5. É, vou dar um exemplo. Eu fiz a transferência dos jogos que eu tinha no PlayStation 4. Você seleciona os jogos que você quer trazer via internet. Veio até. Demorou uma hora para trazer tipo cinco jogos até rápido. Só que. É, o PlayStation 5 às vezes, às vezes ele tem a sua própria versão desse jogo do PlayStation 4 para PlayStation 5, onde eles vão incluir as características, né, as features aqui do DualSense. O Cold War foi isso, né? O Black Ops Cold War, é, o Call of Duty. Eu comprei a versão Cross -gen, né, tanto para PlayStation 4 como, como para PlayStation 5. O que aconteceu foi que eu baixei a versão de PlayStation 4. É, pela PS Store e, e automaticamente ele baixou também Ele trouxe do Playstation 4 Aliás, eu baixei a versão do Playstation 5 Pela PS Store ele ele puxou do, do Playstation 4 A versão de Playstation 4 Ficaram duas versões no, no, no, video, no videogame No Playstation 5 E cara, com gráficos diferentes Porque no do do do ps 5 Você tem Ray Tracing E a função do gatilho, que é muito bacana Que eu vou mostrar, falar pra vocês depois também só na versão do PlayStation 5 e você não percebe, cara, assim, se você não vir aqui, por exemplo, ó, aqui, tá vendo, ó, Call of Duty Black Ops Cold War, versão de PS4/PS4, PS4. e aí essa setinha para baixo é para você fazer o download. Só que, eu vi aqui na minha biblioteca, ó, em jogos instalados, eu já tenho aqui. Você entendeu? Então eu baixei sem querer porque achei que não tinha instalado. Quando eu fui jogar, eu tava jogando a versão de Playstation 4 e, por exemplo, aqui eu não consigo tirar. Não consigo tirar isso daqui. Eu, só, só aparece excluir, mas se eu excluir, ele vai excluir o Playstation 5. Então, quer dizer, negócio um pouco estranho ainda, tá? É, um pouco estranho ainda. Uh, o que mais aqui que eu acho bacana? Uh, enfim, pra acessar os, os jogos, tá muito rápido. E, e, cara, assim, eu tô muito, muito impressionado, assim, com o que vi. É, tem bastante coisa pra melhorar, né? Tem alguns detalhes ali. A parte de carregamento não tá funcionando tão bem. Do, do controle você só consegue recarregar por trás. Tá a questão do menu aqui, né? Das configurações. Cara, mas assim, pouquíssimas coisas, né? Que eu realmente... Que não... Que eu podia melhorar, vamos dizer assim. Podia ser um pouquinho melhor. Mas, de modo geral, player, assim, tá... Muito, muito, muito bacana mesmo a experiência. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. A gente tá chegando a mil inscritos já, isso pela ajuda de vocês, né? Pelo, pelo, pelo feedback aí que vocês vêm fazendo. A gente vai tentando melhorar vídeo a vídeo. Se você curtiu, né? Se, você, se, eu, se tem um ponto aqui que eu não falei que é importante ressaltar, coloque aqui nos comentários, né? É, é, se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o PlayStation 5. Eu devo trazer mais vídeos, uma série de vídeos aí do Playstation 5 e acessórios e principalmente games também. E coloque nos comentários aí o que vocês querem que eu traga aí do Playstation 5 para os próximos vídeos. Eu coloco até no próximo vídeo quem que pediu isso, beleza? Então é isso, players. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e fui!